O que eu faço basicamente é uma mistura de street art com gravura e pintura e tenho andado a explorar mais o grafite e o lettering e a mistura disso com a gravura no, de uma maneira assim pouco ortodoxa, mais por monotipias e assim, e é basicamente o que eu gosto de fazer.